Ah, meu Deus, peraí, abre, abre. Agora... Isso, sai lá fora. O que é, jogou? Que é isso, tio, chambotas? Ô, oh, chambota, olha a carinha dele, tio, cabelo lambido do Hitler, tudo. Fecha a porta, gente, você é louco? Ai, ah, eu meto a tranca aqui, não um sou Loki, tio. Aê, rapaziada, rapaziada, estamos começando Outlast 2, o que que acontece? Ah, rapaziada, quem achou que o Outlast 1 aí dava medo? Espera até vocês verem o Outlast 2. Rapaziada, é o seguinte, Outlast 2 é uma coisa que simplesmente induz ao se ferrar, ah, rapaz é mais ou menos isso hein, sim. o game aqui tá em português, tá é tudo profissionalizado, gráficos e tudo, mas o mais importante, não <risos> é isso rapaziada, o mais importante é a não vai jogar o game no modo profissional, é o quê? O que que é o modo profissional, zerar e meia hora, vamos terminar, não, é meia hora, será que dá? <risos> não, <risos> começar, rapaz, eu nem lembro desse game, mas eu, eu lembro que foi treta, tio. Foi, foi. É correria. Ah. Voadora não tem armas. Não. E o caverninha tem que ir só aqui no soco. Ah. <risos> Rapaziada, já, já curti a musiquinha, já, já mudou muita coisa. <risos> pam, pam. Ó. Oh. Vamos começar, rapaziada. Eu estou começando a ficar estressado. Tô calmo, tô calminho, calminho. Ah! Beleza, rapaziada, vamos começar o game. Vocês estão preparados? O que que acontece? Rápido! Vocês estão comendo o que? Rapaziada, o cabelinho comeu um biscoito Mirabel Que é um biscoito bom. Se você está comendo alguma coisa aí, escreve aí pro cabelinho. o cabelinho quer saber o que você tá comendo. Pão com mortadela. E outras sugestões para a próxima série que a gente vai ter. Eu tô falando, meia hora. Gente. Não, não, não, não, não, não, não, não. A gente termina isso aqui, já mete outro jogo aí que o cabelinho já tá. Quer jogar? <risos> Beleza, rapaziada, vamos, vamos dar novo jogo aqui. Vai. O Outlast 2 contém violência intensa, conteúdo sexo Ow. e linguagem pesada. Por favor, queime seu computador e saia imediatamente da internet. Por favor, divirta-se, rapaziada. O jogo é legal, é legal. É legal! Lin for Flies é uma repórter investigativa, já começa igual um Beleza, em busca de respostas para a morte de uma jovem grávida em circunstâncias impossíveis em uma área rural do Arizona, rapaziada, rural, ou, ou, ou seja, possui vacas, cavalo, bezerros e outras coisas que podem ser contaminadas com bezerros celestiais. Ah! O que acontece, você é o Blake Langerfraes? Aham. Uh -huh. Seu marido, assistente... E câmera, rapaziada, o cameraman é sempre o mestre da parada Sim. Grave tudo, nenhum de vocês é um lutador Né não, não, pai Por isso ligue pro Van Damme Ó, para atravessar os horrores que aguardem por você no deserto é. As Suas únicas opções são correr, esconder e se lá. <risos> pai. vamos continuar na calmaria, calmaria Peraí, o Blake, é o Blake Vou deixar o. aí, tio. Jesus Blake, are you really sleeping? Blake, tio. last night. I had to hospital footage organized. calling out some other falando o nome de outra o mulher. Como é que é o negócio, tio? Jessica, acho. O Jessica, tio. You know a Jessica? Oh, no, no. I mean. I dreaming about Jessica Gray. From when we were kids oh yeah I, I haven't thought about her now hey, oh. land now you said I'm looking for some sort of factory yeah hey. we can look but there's nothing out here that look pretty empty all the mercury in that woman's blood she had to have spent at least a decade downstream from some pretty heavy industry oh. you say so man you bought the time <laughs> we should record an intro while we're up here production value? Beijo, claro. vamos fazer, vamos fazer. Liga a câmera e tu. Uh, fazer a introdução aí, já abre a câmera é que tá com lag. Oh, it was going to be crap. We'll have to Oh! Olha o Fusca atil. What Desculpe fuck? isso. Olha o, Fusca, o Fusca tio, você é louco? But, uh, well, meu oh, painel tá, tá, tá solto e vai chacoalhar o negócio Fusca assim. Get, oh! get as much of the landscape behind me as you can. Mas Você fica fica bem. Só tem nuvem lá fora, tia. Um, leather, leather, leather, leather. Três pratos de trigos Ava e tigres. Eu vou te quebrar. quebrar. Olha bem, olha. Tô tá dentro do seu olho, tia. Ah. como okay. é que é o negócio? Eu sou Eles tão Lynn gravando. Linderman, here for news We're flying past the Havasupai Indian Reservation in central Arizona in search of the origins of murder é o, que o, isso? o feto, tio. O feto. Here. Here. Let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. O cara estragou we're tudo, hein, tio. Okay. Oh, Meu Deus, hein? <risos> oh, meu Deus. <risos> <Two> weeks ago, <risos> a young woman was found wandering barefoot, pregnant and alone on a barren stretch of highway miles é from the nearest oh. olha o Fusca, tio o motor? Abre é o bagachão, é oh, chuva O é oh, meu o o Lock do helicóptero ali. Sim. Ele foi contando, tá um caindo de 800, 700, 600. Caiu. É Mas é. Rapaziada, não necessita não. na altitude, você vai ficar contando quando você dá tá HE, ele diz, vai pular de paraquedas, vai pegar o um lençol, vai pular de guarda-chuva, vai fazer alguma coisa que preste. O que que acontece? Já curte os gráficos. Rapaziada, nossa, olha a melhoria dos gráficos. O que, tio? O porte já bem aqui, tio. Já quer mostrar para nós, ó. O que que acontece? É Desce, ó, oh, first place Primeiro lugar, a Jéssica, rapaziada, já tem a Jéssica aqui uhum. Já combinou com os dois. o cara não quer nem saber, tio, já vai de peito Ó, oh, Jesus tá vendo, está protegendo Uh, tem o um Loki no final do corredor, rapaziada Vamos, vamos com calminha aqui Ó, é. oh, que hora que é aqui, tio? <risos> 6 e 5, hein? Esse relógio tá mentindo, hein, tio, tô te vendo Beleza Rapaziada, não tem como correr Cadê o pezinho? Ó é o pezinho nele, ó <risos> Rapaziada Sapatinho legal, ilustrado Tranquilão? Tudo na tranquilidade Ó, a saída tá bem ali, tio que tiozinho, você não corre, não? Não, meu Deus do céu Bebedorzinho brilhante Altas provas pra corrigir Altas uhum. tranquilo? vamos sair aqui, ó A saída tá aqui, sempre a saída, ó, ó, ó Sempre Rapaziada, alto leste Ó, a saída é isso Gentezinha Nós estamos sozinhos aqui rapaz eu tava sonhando de novo, tio O cara de helicóptero, 1700 pés de altura Bateu a cabeça O que que é como... Já acorda no foguinho. Gente. Ainda bem. Já tem, tem foguinho para aquecer a noite. Oh, meu Deus. Dentro do luar. É isso aí. Rapazes, olha o tamanho dos chafrinhos aí que tá prendendo com o cara ali. É o quê? Ó, ah, já empurra esse negócio aí, tio. Pelo amor de Deus. Tira da perninha. Isso! a o importante é que não amassou o relógio. A gente deixa é, no estradinho. Não vi. fazer a primeira coisa, pega a câmera. Pega a câmera. Interessa o que aconteceu. Se todo mundo morreu, tá morto. Ele tem que filmar, tio. O Instagram tá bombando. pô. Rapaziada, o helicóptero tá lá embaixo, hein? Uh, cadê a Lint, tio? Rapaziada, o caverninho já lembra essa parte aqui, tio. Ó, ó, ó. Ele chega voando, tipo, ó. Fogo sub-zero escorrega. O quê? Como é que eu tô, tio? Tem um buraco aqui, hein? Cuidado. Tá escuridão, hein? Escuridão. <risos> ah, meu Deus. Aí eu vejo, hein? Ó, Night Break, desligado. Vamos ver. Pera aí, tio, já quebrou o tornozelo? Meu Deus do céu! Tranquilão, rapaziada, ó, ó. Anda no cantinho na tranquilidade. Esse jogo aqui você tem que agachar. Se tipo, você pular o Loki pula uh, totalmente errado. Deixa pular lá! Cai lá embaixo do precipício. Já pules. Beleza! Ó, ó, chegamos no local aqui. Jesus! Como é que é? Esse... Bateria, curativo! Não, não, não. Tem curativo, hein? Não, não. Tem como remelar! Meu Deus! Man. Cadê a Man. Rapaziada, a linha se ferrou, hein? Beleza, tranquilo. Ó, oh. Night Breakers tá aqui, tá filmando. O Instagram, vamos, vamos ganhar mais seguidores no Instagram, tio. Ó, oh. queda de helicóptero importante. O que que acontece? Pessoas curtem, tio. Atrocidade sempre, sempre tem visualizações. O que que acontece? Rapaziada, pra onde que a gente tem que ir mesmo? Acho que é escorregar aqui, Ó, uh ó, -huh. ó. Oh, Parejamento oh, oh. cavernal, tio. Pra já tá ligado. Vamos de peito, vamos de peito. Ó, ó, ó. Tem o Loki aqui, hein? Oh, fuck me. Pera, tio. Como é aumentar é o negócio. Oh, fuck. oh meu Deus. Rapaziada, não de um crash. Dá um zoom no bigode do Loki. Rapaziada, <risos> parece o xerife do, do Far Crytals. É, lembra do Far Cry 5? Não tô lembrado. não. não vamos ficar ligado, hein? É trigo terceiro. Se não for o xerife, vai vir aqui depois de né? repopo. Vamos tranquilamente, ó. Recarregar a bateria? Não, deixa ela piscar. Mas é macho. Não tem medo de piscar, não. Tio. Ó, desce. Ai, que delícia. Rapaziada, escuridão aqui de boa. Ó, escorrega de bunda. Levanta na moral. Ó, tá rolando a lua. <risos> Segue a lua. Segue a lua. Ó, oh, chama a cidade, hein? Tá rolando um Giratrix aqui. É o quê? Uma casinha. Será que a casinha tá aberta Hello? aqui? Rapaziada, her... não peça ajuda nesses locais. Você viu os caras amarrados? Não seja ingênuo. Não peça ajuda. Já vai pra voadora. Para right a botina. Rapaziada, tá rolando uma Santinha aqui. Ó. ó, é a Santa Breakers? Acertou. Ah, miserável. Rapaziada, é a Santa Merindal, bem é um estilo diferente de santa aí, hein? Isso aí tá com um bem diferenciados. Sim. Beleza. Rapaziada, arroba um triciclo aqui, tá ligado? Triciclo é de jogos mortais e triplais, ó, as paradas mexendo aqui no chão. Eu estou calmo. Isso significa que a janela pode abrir. Rapaziada, tinha que ter soco aqui, tio. chegar aterrorizando os locks, ó. Tem alguém ali, Vamos chegar dando soco no peito dele? Volta! Ai, pega aí, vamos pegar pouco bolso sair correndo mesmo. Rapaziada, ó. Ó. Oh. Ó. Bate na porta só pra ter certeza que os caras tá com medo. O <risos> <Cadê uma bateria? risos> já cai pra dentro. Olha o tamanho de pneu aqui. <risos> a evolução é grande. Abre a janelada. <risos> oh, pera aí quanto, seu Loki. Rapaziada, tem uma cativeira de corvo. <risos> oh, vou chamar o Ibama, seus Loki. Rapaziada, tá rolando aqui umas janta aqui. Oh, meu, tá rolando franguinhos. Oh, pelo menos a janta deles é melhor do, resi do que Resident Evil 7, né? O que que acontece? Rapaziada, tá rolando uns frangos aqui terceirizados do McDonald's e uns gogumelos chifrinhos. <risos> o que que acontece? Rapaziada, eu tô calmo, tô calmo. Já vamos, já vamos sair aqui, ó. Abre a porta. se abrir uma porta, atravessamos um o riacho. Ó, oh, ó, oh, flipa. Olha, <risos> aqui tem carrinho. tem ca... O dois tem carrinho. <risos> a habilidade de a caverninha simplesmente cultiva e curte. Beleza, ó, já deu um carrinho, tem uma cruz aqui. Sinal de alguém morrendo no local? vai com Deus, meu irmão. Estamos calmo, super, beleza Mais cruz, mais três, quatro, cinco, seis, sete, cara Oito, nove Ah, meu Deus, pera aí, tio 10 cara morto no local, hein <risos> Satanás inimical, hein Mano, é satafraz, tio Que que tá falando isso? Rapaz, vamos dar uma rodona no peito. peito Beleza, desce, tranquilo está tá rolando textinho aqui oh, meu, Se liga, se liga na emoção dos lobos Vamos dar o um zoom aqui, tio oh. <risos> Lamentação da parteira, o bebê está chegando, então vocês preparem a força. O bebê está chegando a parteira da noite. Rimou, legal, já curti. Mãe do inimigo com seu ventre manchado, a criação de Deus salva do pecado. Rapaziada, coros tem o um coro, rapaziada. Se liga na busca dos caras, tio. O cara é poeta mesmo. Rapaziada. Cara, tão zoando na música, hein? O bebê está crescendo. Sua barriga aumentando. O bebê está crescendo. Do inferno está chegando, rapaziada. Bebê do capeta, tio. Você é louco? Sua lâmina, Ezequiel esperando, afiando, ajoelhando-nos diante do portão orando. Refrão, tio, refrão! Ah! Beleza, rapaziada, já temos sinais de sangue. O que acontece? É boneco, tio. Você fala que é bebê? É boneco! É sabe tudo brincadeira. Peraí, tio, peraí. Tem tá um bebê feio aqui, hein? Que cara é essa, tio? Olha aí, tio. Parece o bebê Jason. <risos> o bebê nasce dando voadora. <risos> rapaziada, o que que acontece? Se é o caverninho, já customiza um, um Jacksons aqui? <risos> Ó, já customiza. Vem a mim. E quebra todo mundo, tio. É, é, é duas correntes. Eu quebro. Com mais esses pedaços de ferro, esse acordinho, rapaziada. O caverninho faz umas armas ali. O caverninho é zerado. E esse game? Cinco minutos. O que que acontece? Vamos jogar no hard normal aqui e continuar sem arma. Ah, oh, meu Deus. Rapaziada, mais bonequinho aqui, ó. Oh. Peraí, isso aqui é boneco, né? Não dá pra saber se é boneca ser é real, hein? Peraí, deixa eu Rapaziada, não sei não, hein? Isso aqui tá meio sinistro, hein? Uh, bundinha, vamos ver. Rapaziada, não sei não. Não, não sei dizer. Não. Vamos falar que é bonequinho, é bonequinho. Ó, ó, vai de peito, sobe. Rapaziada, o cabelo quer achar os responsáveis. É tudo de brinquedo, ó. ó, bonecão aqui, o zoião dele, ó. Ó, vida pro resto da sua vida. Boneco podre, você é louco. Calma! Beleza, ó, ó, já tem buraco, já dá carrinho. <risos> já dá pra passar por baixo das paradinhas. Já curti, já curti. <risos> beleza. Beleza. Rapaziada, quantos baterias a gente tem? 24. Esse jogo não ah. nosso, hein. O jogo. Rapaziada, o que, é que acontece? Ó, ó, ó, ó, O rios que eu ouço aquele que está no cativeiro. <risos> O que que acontece, rapaziada? Aqui não é igual ao Outlast 1, não. A tiazinha chega de helicóptero, o Cabernet tá lembrado disso. Tem que ficar esperto, tio. Peraí, aí, aí. Tá rolando, hein? Tá rolando. Como é que é o negócio? Olha o, o, o, o tamanho da chimbanta ali. Olha a chimbanta! Ela vem, tio. Oh. foi pra cá, tira, na moral. ó, oh, oh, ali é fumaça, É o trem, chaminé e tudo mais ligada que ficar esperto que a tiazinha voa Ela vem, vem De espada Vamos dar volta por aqui Acho que deu certo Esse jogo é mentiroso, eu lembro, eu lembro Os caras pegam janta no ato Mas com isso em mente Vamos cair pra dentro aqui Tem que ter um... Qual que é o botão que usa mesmo? Eu nem nunca vi Eu não lembro não, tranquilo Rapaz, fazer a bateria aqui A gente invade a casa da Loki Pega as baterias e sai fora, tranquilo Beleza Como é que é o negócio? Tá fechado aqui Passa por baixo o jogo mentira! Entra nessa aí, tio! Nossa, ela vem com o trem, tio! Nossa, ela vem puxando a corda do trem, buzina e tudo mais! Calma, calma Calma Ah, Já puxa o um negócio aqui? Puxa! Isso! O começo o caberninha lenta. No começo o caverninha tá ligado. O problema é no meio do jogo ali. Acabou os aminés ali. Não tem problema não. Deixa eu chamar uma cartinha aqui e vamos ler. Vamos. O que, tio? O tamanho dessa carta? Esse capítulo 8. Capítulo? Uh. <risos> então o povo travou guerras nos campos do meu filho, Eziel. Minha terra foi destruída, mas minha semente foi firmemente plantada contra a Babilônia e os assírios e contra a Roma, mas caiu diante de muçulmanos, falhou nas cruzadas e foi traída no tempo dos fariseus publicanos Três, como foi escrito por Balec ben Norhais, nas palavras de Jeremias... Aos prantos, os profetas profetizam mentiras, é? os sacerdotes governam pelo lucro e pela vergonha, e o meu povo adora essa realidade. Receba essa instrução, Ezequiel, até a minha alma deixe o teu corpo, não permita que tua face seja incorpore em tua lamentação. Tu deves chorar lágrimas e sangue. 5. Sullivan Knott escreveu seu nome como Ezequiel na bandeira da eternidade com uma lâmina de ferro. Ele talhou o número 1 um em seu globo ocular. Peraí de pé. Ele talhou o número 1 um em seu globo ocular. Ele pegou o globo ocular? Aham. Uhum. Número 1. Um. Rapaziada, <risos> oh, os caras acham que é simples assim, tio. É tão simples. E ele foi cortado, sangrando e lavando sua face com lágrimas e sangue. Assim disse o senhor. Agora eu posso mostrar-te a verdade, pois. Cortaste a face para formar Aliança comigo, sete Isso eu disse, o teu olho não foi arrancado Mas uma escama que tu chamas de olho E agora podes ver Rapaziada, tá rolando os negócios de cirurgia ocular aqui <risos> Oh meu Deus Ó, <risos> oh, oh, já liga o Night Bakers Já passa por baixo, vamos cair lá pro outro lado <risos> uhum. pois, vamos uma luz lá. só seguir a luz, tranquilinho Ó, não tem um baldinho aqui hein? Será que tem alguma coisa dentro do baldinho aqui? Ah, peraí, cuidado, o negócio tá podre! Rapaziada, é só tão tio um pouco. Nada sério. Cadê a câmera aqui? Peraí, deixa eu dar um zoom. eles a óculos. Oh, Jesus! Você deseja? Oh. Como é que é o negócio? Eu tô com a câmera aqui, ó. O que é? Rapaziada, olha a tiazinha aqui. Tia? Oh, Rapaziada, ela, ela tem um charuto mágico ali. Hein? Você a espada dela? Cabreiro, né, meu? Tá de boa, tá de boa. Ah, ela tá lá fora, Locktion, a gente tá à volta. Ó, oh, ó, oh, o portão tá aberto aqui. O cabineiro tá vendo ela ali, trocando umas ideias gastando todas as baterias. O que, que acontece? Não tem problema não, o Cabreirinha conhece esse jogo aqui. Conhece inteiro. Ó, ó, ó, a gente tá lá fora. O que que acontece? Já cai pra dentro, ó. Oh, Espera aí. Quase parte que era isso aqui mesmo? Ah, <risos> <risos> meu Deus, Ele é. tá, tá dentro de casa, tá dentro de casa, tá tranquilo. Daquele jeito, Ha! Não tem batereca alguma. Vamos abrir a porta aqui na moralzinha. Eu, eu fechei? Deus, você ah. É boa. ah, meu Deus, peraí. Abre, hein. Abre. Agora, isso, sai lá fora. O que é, jogo? que que é isso, tio? Chambotas? Ô, oh, Chambota, olha a carinha dele, tio. O cabelinho lambido do Hitler tudo. Fecha a porta, hein, tio? Você é louco? Ai, ah, eu meto a tranca aqui. Não um sou louco, tio. A minha aqui entra da cama também, tio. Ah, é melhor eu um covarde vivo. Entra, seu otário! Entra mesmo? Por que que ele não tá entrando? Jogo, seu é mentiroso! Me. Ah, ele não entra! Ah, ah, ah, pera aí, deixa é. eu botar o botão que entra. Eu sair, tô fora! Rapaziada, tá falando tac, tac, tac, tac. Oh, meu o coração do cara tá... Ah, meu, vai Ele hein? Ele ah, encurrala! Tá na janela, seu irmão, caiu dentro da sua casa. Pera aí, pera aí, tá rolando uns bezerros aqui, não tô vendo nada. Ô tio, encurralou! Ah, meu, e agora? Eu tô no cantinho aqui, não vai. Tô... Agacha. Rapaz, eu tô, atrás, eu tô atrás do milho aqui, ele não vai ver, não. Out para se curar. Rapaz, eu tô, tô enrolando o braço aqui, seu Loki, ó. Gente, oh, aí, tipo, boa? Rapaziada, já carrega a bateria. Tô calminho. Rapaz, o cara não entra de barra na câmera. já suei o lobo, hein, já suei. Primeiro carinha, já veio com o facão aqui, cortou o braço. O que acontece? Rapaz, você é agachado aqui no seu povo, tio. Você é louco, tio. O cara chegou derrapando dentro da navalha. Rapaziada, o cara tá aqui, hein. Tô calmo ainda, tem o barril do Chaves, ó. Rapaziada, pra quem não lembra, ó. É igual o Chaves, você é que você tá aqui dentro né? ninguém te vê, É esconderijo secreto, Vamos ficar espertos que rola muito disso nesse game. O que que acontece? Tem uma cordinha aqui. O Loki tá aqui dentro ainda? Você vai tomar num caneco! V vamos sair, vamos sair. Rapaziada, o cara vem, hein? ele veio, ele é mal, Beleza, vamos voltar pra casa do Loki. Rapaziada, lógico que os caras vão cortar, a gente tá invadindo o território dos caras, tio. Os caras não é do mal, não, só tá protegendo a fazenda deles. Sim. Fecha a porta aqui antes que. O que é jogo? Ele tá com o facão, hein? Rapaz, como que entra aqui? O jogo, eu tô ligado, tem como entrar. Não. Oh. o jogo Loki? Ele não entra! <risos> Rapaziada, tem o um botão agachar, tem o um botão rastejar. O jogo é lock, tio. Não tem como você entrar facilmente embaixo da cama. Rapaziada, o jogo roubou, hein? É ladrão, é ladrão. Deixa para lá! Já estamos lá fora. Vamos pegar o Chapolin ali, o seu madruga? Oh, tem que ficar esperto aqui, hein? Tem altos guarda-costas. O cara tá ali, ó. Só com churrasquinho na mão, faca molada. É Só esperando o um momento. Ele! Peraí, não, não. Pera não, não. Pera não corre não, corre não. Corre. Ele viu! Achou! Peraí, vamos pra cá, vamos pra cá. Rapaziada, ataque, ataque, ataque. Beleza. Ô, oh, tio Fusca! Você é louco, louco, oh, um Caminhão cozido oh, na minha cara. Eu cara. Minha cabeça, o caminhão virou, oh, papai. Meu oh, Deus do <risos> céu, <risos> que oh, Rapaziada, vamos o do cara, o tá o correndo, hein? Você é louco, tio, curtir um buraco ali, ó, o buraco ali, ó, ó, ó Atravessamos, tio, já estamos lá, ó Dentro da casa da Dona Mirindalva aqui, ó tá pra dentro, eu invadiu o território desses loks, hein Tô fazendo muitas coisas ilegais Abre! Isso, tio, soco da porta, rapaziada, tem mais livre pra Leque. O que, que acontece? Como é o nome do negócio aqui? Capítulo 11. O evangelho de Sullivan no be Norte. Like Beleza. Tô lendo que o negócio Please. tem como a violação God. da luceta, Rapaziada, é luceta, tá escrito meio B ali, ah, mas a violação Deus da luceta. Da luceta. <risos> do inferno aproximava-se e o ar da noite contava com o som das lâminas das parteiras, Oito. E o inimigo, aterrorizando em sua prisão, tocou o coração do discípulo mais querido e mais confiável de surdo, chamado Val, que secretamente era Insolemante e decoração Moculado, maculado, ah oh, meu Deus, eu não consigo ler essas letras! A mente de Val do até os condenados e passou a odiar deus, comungando com o um inimigo, banhando-se na semente do seu cordeiro dos olhos de aranha. Val traiu o portão do templo deus, até mesmo Sullivan North, que havia amado de verdade, que levaria os escolhidos à salvação. 11. Deus disse que Val e todos os érdes sofreriam mil torturas e sete vezes isso em sofrimento, vergonha, antes da morte e pela eternidade depois disso. Rapaziada, é letra, carta lock do caramba, viu, tio? é só bagunça Pelo amor de tal, você não tem um botão pra escrever letras decentes? Não Rapaziada, apertei todos os botões do teclado aqui, ó, ó Tem um monte de coisa secreta aqui que eu acabei de descobrir Mas nada de colocar as letras legível pra nós Essa letra aqui é escrita de, de letra de frango <risos> Beleza, rapaziada, vamos aproveitar que não está calmo E entrar calmamente ao é o quê, tio? Olha aqui I'm fire, Será que é o Pascoal Primo 2? <risos> rapaziada, já é Pascoal aqui? Eu não lembro se tem Pascoal não, hein? Eu acho que não tem não Beleza, vamos calmo, abre a porta Rapaziada, liga essa câmera lock aqui, já tá rolando aqui altas fornalhas, hein? o cara de ponta cabeça pegando fogo. Eu tô calmo. Descendo. Uma curiosinha aqui. Luzes. mais nada de inimigo, beleza. Tá vendo, Como é que é o negócio? Tá aberto, tá aberto. Dona então, lock aqui, hein? Ó, ó. Rapaziada, dona Coltilde, hein? Dona Coltilde. Tranquilo. Tem um buraco ali. Oh, Cai em algum lugar aqui, hein? Oh meu, mais carta. Oh meu, Qual é o tamanho da carta, jogo? Rapaziada... vamos, oh Como meu céu. Papa Note ouve você, peço que conte a minha preocupante história, que eu espero que seja mais medo do que fato. Chefe dos diáconos, Val, veio até mim antes do sol nascer, hoje, com uma oferta que não foi completamente descrita. Val, comportou-se como se estivesse oferecendo algo secreto, de natureza sexual. Mas pelo que conheço de Val e de seu caráter foi algo aterrorizante e eu nunca aceitaria tal convite. Mas não explicou tudo dizendo que havia lugares em nosso coração que Papa note não conseguia alcançar. Apesar que ele parecia estar mais interessado em outras partes do meu corpo... Pedi a Val que voltasse hoje à noite Para ter a chance de pensar sobre o assunto Mas na verdade eu queria que note Enviasse alguns homens de caráter forte Para que testemunharem O que eu suspeito seja blasfêmia e traição E que deem um fim a isso Antes que alguém saia ferido Espero que o Papa possa ajudar Porque estou morta de medo É a rotina, rapaziada, rapaziada A rotina deve ser essa que está na gela aí Não Deve estar tá com o brioco torto nesses momentos O ah! que que acontece? Vamos continuar esse jogo aqui Olha, Será que é a rotina? Vamos ver, vamos ver Rapaziada, é homem, é homem. Delícia. Rapaziada, furaram o peito do Loki aqui, acabou caindo no local, não sabe como fudar nisso. Rapaziada, treina quando fudar, treina. Ah. Beleza. O que que acontece? O Necklant -neck aqui mesmo, ó oh, a bateria aqui. Rapaziada, não sei quantas baterias tem não, hein. Você tá rolando aquele F2.8 ali embaixo que eu nem sei o que que é. Tipo. Beleza. A tiazinha tá ali, a bateria já tá no bolso. Rapaziada, como é que era o negócio mesmo? Rapaziada, ó, oh, tá com sintomas de ser a hein. Vamos com a expert, hein. Beleza. Rapaziada, é pra cá, ó. Ó. Oh! Pega uma pegou pega uma Ó, ó. Eu já tenho aqui, ó. Segue o menstruo no chão. Tranquilamente. Ah! Ô, seu Locke! Como é que é? <risos> Você logo segura o pé assim no meio do ato? Já abriu a porta. abrir é nóis. Já tamo lá fora.